A 25ª Agrishow, Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação, é local de muitos lançamentos e quem não ficou de fora dessa oportunidade é a Toyota, que está aqui mostrando toda a sua linha de picapes, de caminhonetes, uh, muita tecnologia embarcada nestes carros, nesses veículos. E eu estou aqui com o Vladimir, que vai poder me explicar e me contar como foi o faturamento da edição passada, qual a projeção que vocês estão para faturamento. Aqui na Agrishow E por que, que a Agrishow é importante para vocês? Bom, obrigado pela presença A Agrishow é uma tradição Eu acho que hoje A Agrishow e Toyota elas se confundem um pouco, a Toyota pela marca que ela representa, pela pelo produto que ela traz, a Hilux é líder de mercado, então o setor agribusiness de agronegócio no, no país cresce muito, cresce mais do que o PIB, como nós vimos cre cresceu 11% em dois anos, e, e, então a feira, as feiras que nós participamos ó, em todo o Brasil são muito importantes para primeiro gerar negócio, segundo porque o cliente que não conhece a Toyota, que ele possa ter uma oportunidade de conhecer a Toyota. Nós temos uma pista de test drive fantástica, uma pista que as pessoas não têm é, oportunidade de dirigir o carro e nos desafios. Muitas pessoas, também clientes que, que já têm o carro, não sabem que o carro entrega e é capaz de superar esses obstáculos que nós colocamos aqui na pista. Então a feira é uma oportunidade é, ímpar para que os clientes e não clientes conheçam um pouquinho mais da Toyota. E o faturamento de 2017, com quanto foi? E qual é a projeção? Se é de aumento, se é mantendo é o mesmo nível? O que vocês estão projetando para a comercialização nesta edição da feira? Esse ano a gente deve faturar pelo menos 223 picapes ou veículos aqui na feira. Isso basicamente aqui na feira, mas os negócios continuam um pouco depois nas concessionárias da região. Esse, esse, número de, esse volume de vendas deve ser 15% a 20% maior do que o ano passado. Então, é, indo na tendência do agronegócio, a Toyota também está indo muito bem com as picapes. Dentro do agronegócio, qual é o perfil de comprador aqui dos veículos, das caminhonetes da Toyota? Não é à toa que a Toyota tem uma gama muito grande de picapes. Nós temos picapes simples, que ela é, já vem só no chassi, onde o cliente pode é, colocar o, o que ele quer, uma caçamba, alguma coisa, do, do, como ele vai trabalhar com a picape, até uma picape de luxo. Então, esse ano, nós lançamos a, a picape SR, que é uma picape que fica não é nem no luxo, nem aqui tão pé de boi como o mercado chama mas é uma picape que atende esse produtor rural que quer conforto, que quer um ar-condicionado mais requintado, que é uma picape mais silenciosa e não quer colocar tanto dinheiro numa picape que vai andar nas estradas esburacadas ou vai fazer um trabalho. Então, nós temos uma, um, uma gama de picapes que atende os vários perfis é, de necessidade do cliente. E qual é a faixa de valor que o produtor precisa investir e quais são as condições de financiamento que a Toyota está oferecendo. Aqui na, aqui na feira nós temos descontos especiais, que eu não vou falar aqui, mas que ele pode vir aqui e certamente ele vai fazer um bom negócio. Então, nós temos um preço público da picape, mas aqui o produtor rural tem preferência, ele tem um bom negócio aqui. Muito obrigada, Vladimir. Excelentes negócios para você aqui na AgriShow. Sou Thaís Teixeira para o portal AgroLink.